Olá! Nesse vídeo irei ensinar como criar uma tabela de periódicos no InsteCity. Primeiro, carregue o arquivo. No canto superior esquerdo, clique em Periódico. Podemos visualizá-los da seguinte maneira: REX mostra o total de artigos de periódico em sua base de referências, TLCS mostra o total de citações para o periódico em sua base de referências. O CGCS mostra o total de citações para o periódico em toda a Web of Science. Você poderá selecionar as informações de sua preferência. Copiar e colar no Excel, onde poderá gerar um gráfico com as informações. É isso pessoal, obrigada!